Porque que o leilão não está funcionando? E lógico que o leilão um dia, eh, os desenvolvedores iam ter que bloquear. É a única alternativa que eles têm para evitar esse problema que a gente está tendo no jogo. aí. a questão econômica do Forza está com um grave problema por causa do Event Lab. O Event Lab, os desenvolvedores quando anunciaram lá no lançamento do Forza Horizon 5, eles disseram que o Event Lab ia ter tanto recurso que nem os desenvolvedores sabiam eles até disseram que estavam com um pouco de medo porque eles não sabiam o que, que o pessoal ia fazer né com a imaginação utilizando o event lab e o pessoal está utilizando os recursos do event lab para ganhar mais dinheiro isso não é um problema externo é um problema que está no jogo que a galera criou baseado na sua imaginação e os desenvolvedores não acharam outra alternativa a não ser bloquear o leilão para ninguém comprar nenhum carro até eles resolver esse problema agora eu te pergunto eu pergunto o que que os desenvolvedores vão fazer para resolver esse problema será que eles vão limitar a quantidade de dinheiro que você pode ganhar no event lab porque não adianta nada bloquear o leilão e semana que vem é, ativar o leilão e a galera conseguir comprar os carros se é que vai ter algum carro para comprar né porque eles demoraram muito para tomar uma providência a respeito desse problema do event lab que eles disseram que não vão banir ninguém e eu acho justo não deve banir porque esse é um recurso que tem no Event Lab e se tem esse recurso que é do jogo você não está utilizando nada que é externo e não é um bug é uma coisa que você pode criar no Event Lab e, e utilizar desse meio para ganhar muito dinheiro então ou eles vão ter que limitar a quantidade de dinheiro que você pode ganhar no Event Lab ou eles vão ter que dar um jeito de é, diminuir a quantidade de dinheiro que a galera ganhou fazendo esses eventos aí mas sem banimentos tá pode ficar tranquilo aí quem utilizou esse recurso mas por por enquanto não temos previsão de quando o leilão vai voltar Mano, ontem o pessoal pediu para mim instalar o Forza Horizon 4 a gente dar uma olhadinha lá Como que tá o game Cara, eu tô impressionado com a evolução de gráfico do Forza Horizon 5 Em termos de gráfico, iluminação Tem algo aqui nesse Forza Horizon 5 Que é muito diferente comparado com o Forza Horizon 4 Eu lembro que o pessoal falava que tava a mesma coisa Mas não, mano o Forza Horizon 4 é um jogo muito bonito, mas o 5 em termos de gráfico é muito melhor. Mas, na minha opinião, o meu favorito ainda é o Forza Horizon 4. Aí a gente foi testar o modo online lá, só que o modo online lá tá pior do que a do que a gente deixou, ou tá aquela mesma coisa, sabe quando fica carregando, carregando e nunca começa a corrida. Não tem problema do jogo crashar, essas coisas não tem lá, mas tem aquele mesmo problema do modo online. Sem contar que o modo online, tem quase ninguém. Eu acho que o Forza Horizon 4 é um jogo mais para quem quer fazer gameplay. Se você tem dúvida aí quer saber se vale a pena comprar ou não, pela gameplay vale comprar sim. Agora, se você for fazer corridas online no Forza Horizon 5, no Forza Horizon 4 no caso não vale a pena porque não tem quase ninguém lá e outra coisa que eu percebi jogando Forza Horizon 4 se você tiver oportunidade joga ele lá se você que joga o Forza Horizon 5 a evolução da física no Forza Horizon 5 muito muito grande eu acho que tem um toquezinho de Forza Motorsport novo na física desse Forza Horizon 4 principalmente eu percebi no freio cara agora eu senti que os carros do Forza Horizon 4 eles viram muito mais do que os carros aqui no Forza Horizon 5, eu acho que o Forza Horizon 5 teve algum certo atrito aí com o pessoal do novo Forza Motorsport para pegar mais tecnologias da física, tanto é que a gente tem muito carro reciclado aqui, mas algumas coisinhas aqui eu percebi de evolução em termos de física, principalmente o freio aqui é totalmente diferente do freio do Forza Horizon 4, o pessoal pediu para me instalar para a gente fazer aquelas corridas online. Eu até consegui colocar alguns jogadores na sala, mas tem dias que não tem quase ninguém para jogar. E o modo online do Forza Motorsport 7, que é de 2017, tem muito mais gente jogando do que lá do Forza Horizon 4. Lembrando que na Global Cards ainda tem Forza Motorsport 7. Aproveita as promoções aí da Black Friday e corre e pega o seu lá também para a gente fazer umas corridas. cara, eu só fui fazer um lanche ali e o pessoal me mandou mensagem aqui no Instagram dizendo que tinha saído uma atualização como eu deixo o meu Xbox ligado, ele, ele fica em stand-by, né? Você desliga mas ele atualiza automaticamente eu não percebi, mas os desenvolvedores soltou algumas algumas correções de bugs as mais importantes eu vou citar aqui pra você que eles é, mencionaram que é um problema no capítulo 3 da, do Nutimedia, se você teve esse problema lá que tava travando, ele resolveram o capítulo 2 da Dona Media que estava crachando o jogo inclusive comigo estava toda vez que eu concluía o capítulo 2 e o 3 também o jogo simplesmente fechava então eles atualizaram se você desistiu de fazer o modo história da Dona Media pode ir lá fazer porque agora tá funcionando de boa eles também corrigiram um problema com o capô do Nissan Silvia Spec R eu acho que é Spec R2000 aquele Nissan Silvia que eu trouxe para o canal quando eu mostrei a lista dos carros da Rocket Bunny, que tava mostrando o motor dele, só que tava muito feio, porque os desenvolvedores, eles não têm intenção de mostrar o motor, né? Só que esse capô da Rocket Bunny tava invisível. Aí tava mostrando esse detalhe que os desenvolvedores não deram muita atenção. E teve jogadores defendendo, dizendo que não, aquilo lá é da Rocket Bunny mesmo. Eles deixam tipo um adesivo. Mano, o pessoal fica falando um, um, umas histórias assim pra defender. Geral, ó, se a gente não fazer uma crítica construtiva, os caras não resolvem o problema, então a gente tem que reconhecer quando tem algum problema, porque o pessoal resolver, eles corrigiram também um problema no difusor de A do Nissan 350Z 2003, outra coisa também, eles corrigiram um problema com os desafios do Super 7 em que os jogadores podiam obter uma quantidade não intencional de créditos por meio de uma, é, de uma exploração, ou seja, o Super 7, quando eu, como eu havia é, dito, né? que hoje é o Event Lab, né? eu confundo os dois. Tem como você fazer alguns eventos lá, né? pelo menos tinha como, para você ganhar créditos mais rápidos. Tipo habilidades, sabe, que, que eu tô ganhando aqui nesse exato momento. Só que lá era muito rápido e você ganhava o dinheiro no final. Parece que eles... parece não, eles corrigiram esse esquema aí. Então o pessoal vai ter que criar outro esquema aí no Super Set para ganhar mais dinheiro. Eles fizeram algumas melhorias gerais de estabilidade mas não responderam o que que eram mas essa questão do superset que a galera tava fazendo um esquema aparentemente foi resolvido, agora tem um problema, como que vai fazer? o leilão ainda não foi liberado, tá? a casa de leilão continua indisponível enquanto continuam os trabalhos de solução do problema até restabilizar o problema de economia que o jogo tá tendo porque realmente o pessoal tinha comentado eu achei que não, mas o jogo tá com probleminha de economia por causa desse esquema aí que a galera tava fazendo o Agora vamos ver o que, que eles vão fazer para restabelecer a economia do jogo. cara, então o pessoal tava certo quando eles disseram que o leilão tinha quebrado, né? Acabou com a economia do jogo eu fiquei meio assim, será mesmo que esse esquema fez isso? Quebrar a, o, o leilão? E eles bloquearam o leilão e até agora eles não sabem o que, que eles vão fazer pra solucionar esse problema do leilão né? A economia do jogo tá quebrada, tá tudo inflacionado aqui. Se você acha, sabe de alguma ideia que poderia resolver esse problema deixa, deixa nos comentários mas pode esquecer a hipótese deles Tomar de volta o dinheiro que a galera Conseguiu, porque eles não podem fazer isso Porque a galera conseguiu pegar o dinheiro De um modo legal, entre aspas, né Porque o recurso tá no jogo Cara, e é assustador como Forza Horizon Ele consegue ser um jogo assim O mais jogado, né, dessa categoria Aqui, mesmo com esses probleminhas Desde, desde 2012 O jogo já chegou arrebentando É por isso que eu acho que esse jogo aqui é, é... Não, mano, não tem como Outra franquia bater Ontem a gente tentou jogar o Grid Legends pelo amor de Deus, você tá andando com um carro lá, parece que você tá andando de ônibus uma resposta lenta, não é previsível a física, a gente vê hoje que as desenvolvedoras de jogos de corrida e sem seu força, elas focam muito em termos de gráfico em coisas diferentes mas cara, a gente tá jogando um jogo de corrida e quando você tá andando num carro, o que, que você quer sentir ali? Experiência ao pilotar o carro, e o que, que a gente quer sentir num jogo de corrida? Uma experiência bacana quando você tá controlando ele, então então é, uma, é um diferencial do jogo de corrida que tem no Forza que não tem em outros jogos. É por isso que eu tô com medo desses novos jogos que estão chegando aí. Estou torcendo muito para o Need for Speed ser bom, mas ele vai ter alguns pontos fracos quando ele for confrontar com Forza Horizon, tipo física, dublagem do jogo, modo rivais, comboio. Essas coisas vai fazer muita diferença quando lançar esse game, mas eu tô torcendo para que ele seja bom. Eu vou comprar a versão top desse jogo e vou você vai nele beleza deixe aí nos comentários suas considerações se você quer se livrar do energético o link da overclock tá na descrição o nome do meu cupom também para você ter 10% de desconto se quiser correr comigo é só colar lá na Twitch o link tá na descrição até o próximo vídeo